Sou Maurício Mococo. eu quero mostrar para vocês aqui um lugar onde eu venho dar uma garimpada aqui no mundo novo, é um rio cheio de pedra, tem muita pedra, bastante pra praia. é um lugar muito bonito, tem nosso amigo Edson aqui, que, que gosta de mexer com as cobras sucuri, cascavel, aqui tem de tudo, então eu estou mostrando aqui para vocês tem um lugar muito bonito muita pedreira é o é um encontro de dois rios um que desce de cima o outro vem de baixo e tem muita coisa bonita e o pessoal também vem nadar aqui nessas beiradas é um lugar muito bonito muito legal e muita pedra, bom para criançada porque também aqui tem uma parte rasa e... Fiz umas esculturinhas aqui de pedra também Mostrar aí para os amigos É umas brincadeirinhas aqui que nós fizemos aqui na beirada Mas é um lugar legal Essas beiradas de pedra aqui de vez em quando nós cavamos aqui ó, Nós passamos as varas aqui para para caçar alguns lugares localizar alguns diamantes hein? E é um lugar lindo bastante mato aí quando eu eu e o meu amigo ali que é o câmera nós vem para cá fazer umas coisinhas fazer um filminhos E é um lugar muito bonito. Aqui é gostoso, aqui você passa umas horas aqui você nem vê. E também é um lugar que eu tiro outro minério que é a Magnetita em Pó. Também que o pessoal tem aí no meu canal também. Magnetita em Pó é essa areinha preta que fica na beirada da, da água. Então é um lugar legal. Lugar muito bonito. Do lado de cima ali tem umas pedreiras muito legal que entra para dentro do mato pra dentro. Lugar ótimo também para garimpo na parte de cima lá. Com a hora eu vou fazer um filme lá. Olha o barulhinho da água. Agora a cachoeira a ar também vai estar tá para cima daqui uns dois quilômetros. E essa outra parte aqui, que eu estava falando para vocês da areia preta Areia preta é essa areia que fica aqui na beiradinha do rio Então tem que pegar ela, batear ela, colocar ela na bateia e apurar ela Essa areia é vendida, ela é vendida para várias finalidades nós vem, Quando nós vem para cá, nós bateia ela, porque agora ouro, aqui não tem ouro o ouro já é mais para dentro aqui de Minas, descendo mais para Minas é, descendo aqui também para região aqui de Franca, também tem vários rios também diamantífero e também é uns rios bons também, porque a eu vou fazer uns filmes lá nos rios, lá onde lá tem cinco rios aqui na região de Franca, tudo tem diamante então eu vejo o pessoal, eles fazem um filminha aí, mostrando uns lugares aí que e tem uns diamantes mas ninguém fala o nome aqui na nossa aqui da região de franca aqui ó é cinco rios todos os cinco rios é diamantífero e tem vários garimpeiros que garimpam então é mostrar para vocês pra vocês verem como é que é é uma é, é um hobby muito gostoso não é nem tanto para ganhar dinheiro mas é para hobby você passa umas horas sossegado você fica longe do estresse e de vez em quando você acha alguma coisinha que vale um dinheiro que ajuda também na despesa, né mas é um lugar muito bonito lugar de mato lugar excelente aqui em cima aqui é um prano onde o pessoal monta alguma barraca aqui em cima também é um lugar muito bonito onde a gente o pessoal faz o um fogãozinho aqui assa uma carninha aqui é muito bom e quanto mais você vai entrando aqui vai mais mata mais pedra e a coisa vai para ir afora é um lugar muito lindo então quando a gente vem aqui nem dá vontade de ir embora dá vontade de ficar aqui um bastante tempo então, é um lugar muito bonito vai andando em cima das pedras então é um lugar lindo muito bonito gostoso a gente passar uma hora agora aqui quando o rio está cheio né porque hoje ele não está cheio ele está com bem água mas não está cheio a água passa por, por cima das pedras tudo. vou ter que pedir de vocês o pessoal pessoal que puder aí dá um, dá um like aí para mim no meu canal gostei pessoal que puder se inscreve aí no meu canal que assim que eu tiver um vídeo legal vou mandar para vocês de vez em quando a gente acha umas pedras bonitas umas pedras raras a gente faz um vídeo aí eu tenho mais de 30 vídeos aí de pedra achada esses dias achei uma outra pedra aí também muito rara e vou mostrando para vocês a hora que a gente acha algum diamantinho também, a gente faz um filminho também, e vai mostrando. E agradeço a vocês que puder fazer isso, inscrever no meu canal, dar um gostei aí, eu estou precisando crescer meu canal. Desde já eu agradeço a vocês, e um muito obrigado.